O que está em jogo são os 500 anos de colonização. É isso que está em jogo. Aí já era dos pequenos, foi o grande que se apropriou indevidamente. Sem negro valia menos do que um bobo. Ela não tem somente o dever de demarcar terras indígenas, mas proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é o artigo 231 da nossa Constituição Federal de 88. E a gente luta para que a própria Constituição reconheça os povos indígenas como seres humanos. Cidadãos que têm um jeito de viver diferente, que precisa ser respeitado o latifúndio foi lá e legalizou a terra sobrepondo quatro comunidades. Não aos portos do Maicá! Não aos portos do Maicá! O fazendeiro tem a terra dele e aí cria aquela lei para aceitar a mulher e apanhar o povo. Achar que derrubar a é normal, pode fazer isso tudo bem. Aí não lembra que tinha pessoas vivendo, comendo dali. Os caras que estão lá, ou ele é um grande pecuarista, ou ele foi eleito para defender os grandes pecuários. Nós vamos virar as costas a este Congresso! No sigam em marcha!